Faça uma lista de grandes amigos Quem você mais via dez anos atrás Quantos você ainda vê todo dia Quantos você já não encontra mais Faça uma lista dos sonhos que tinha Quantos você desistiu de sonhar Quantos amores jurados para sempre quantos você conseguiu preservar Onde você ainda se reconhece Na foto passada no espelho de agora Hoje é do jeito que achou que seria Quantos amigos você jogou fora Quantos mistérios que você sondava Quantos você conseguiu entender Quantos segredos que você guardava Hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, Quantas você teve que, Quantos defeitos sanados com o tempo Era o melhor que havia em você Quantas canções que você não cantava Hoje as ouvia para sobreviver Quantas pessoas que você amava Hoje acredita que ama você.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 Hoje acredita que ama você Faça uma lista